Professor Rui Oliveira, coordenador-geral da PLB Sindicato da Bahia, secretário sindical da CNTE em Brasília. Essa manifestação é mais uma das diversas manifestações promovidas pela Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Tem como objetivo pressionar o governo, entregando uma pauta ao ministro da Educação, o ministro é, da Educação, para que possamos mobilizar toda a categoria no intuito de preservar nossos direitos e avançar nas conquistas. Temos diversas preocupações. A primeira é o não pagamento do piso salarial, que é uma lei de 2008 em todo o Estado do Brasil. Muitas cidades e municípios não pagam a lei do piso. Queremos também que o ministro anuncie o um novo reajuste do piso salarial. Temos uma proposta sobre a base nacional comum. Queremos discutir a base, queremos a implantação cada vez mais do Plano Nacional de Educação e acabar com a lei de especialização que se encontra no Congresso Nacional. Por isso, estamos aqui no dia 11, entregando uma pauta ao ministro Luiz Mercadante. Esperamos que o ministro faça uma agenda positiva para que possamos garantir uma educação pública gratuita e de qualidade e que o Brasil seja realmente uma pátria educadora.